É, isso. estou aqui em UNA registrando uma família que tem uma história muito bonita e tem gente dessa família que são parentes nossos. No caso de eh, a irmã da Dona Toca, que casou com o primo Vicente, Vicente Pereira, Vicente Gomes Pereira, que é Vicente Amélio, né? E é aqui está a filha. Quem é que é essa família? Conta para mim. Essa família aqui, olha, essa aqui é que casou-se casou é, é casou com Vicente Amélia, essa aqui, essa, Onília. tudo bem, criançazinha. Aqui é outra irmã, aqui é a irmã mais velha de mamãe, né, aqui é o filhinho dela, aqui é a irmã, outra irmã de minha mãe, essa que morou no Rio a vida toda, casada com o irmão de meu pai. Duas, duas irmãs casaram com dois irmãos, né? Essa aqui, essa, né? Essa aqui é casada na família de foi casada na família de Toledo, lá de Batiba. Esse aqui é o pai da mamãe. Esse aqui que é, é o Leocardio. Leocádio. Olivério Leocádio. Esse é o Leocádio, pai de toda. Antônio Leocádio é o nome dele, que é o pai dessa família toda aqui, ó. E esse outro aqui, esse, é é tá esse aqui branco. é meu pai. Esse o é seu meu pai, Davi Figueira, da família Figueira aqui de também, Figueira. né? E aqui é minha mãe. Essa mãe tá. Uhum. Que aqui, beleza! Aqui já entram os netos do leocádio ó. Já são os netos. Os netos. É, aqui é o começo. Agora aqui já é uma parte, outra parte da família. É. Certo, Aí posso soltar, posso soltar. Pode soltar. Essa aqui é outra. É. Aqui, já, aqui já foi a Poliane, onde você vai hoje, é. É do filho do ato, que fez essas fotos aqui. Muito Então bom. aqui tá. Essa aqui é a irmã de minha mãe, essa que morou no Rio, essa e minha mãe, quando bem mais jovem. Essa aqui é a Betinha, que você vai à casa dela hoje. Certo. né? Essa aqui é a filha. Essa aqui é a Onília, que foi a mulher do Vicente Amélio, né? Certo. Essa é a caçula de todas elas. Essa aqui é a irmã de minha mãe também. Né? São as fotos mais recentes, né? Aqui, irmã, minha mãe, minha mãe, é Onília, tia Deja, a caçula dela. Agora, aqui é que vem a mãe de minha mãe. Ah, até aqui estava minha avó. A avô... dona Rita, como é que não, é? Não, Emília. Em... Emília. A Rita é filha. É. Porque até aqui o Leocádio estava tá viúvo, né? Mas ele nunca foi viúvo. ela que foi viúva, né? Porque não, aparecia, não apareceu ela em foto nenhuma, né? Certo. Então aqui está minha avó, né? Emília. e Aqui está os bisnetos da Emília Leocádio. Sim. Emília Cândida. De Emília Cândida de Jesus Leocádio, né? Que é a mulher de Leocádio. E aqui está os bisnetos dela. Né? Que coisa Pô. Aí a Poliane fez essa foto, assim, bem bonitinha. Parabéns, Poliane. Parabéns. Ponto e eu estou aqui fochosa, conversando com a sua né? avó, que eu a Não. conheço antes de você existir. Pois é, menina. Antes. Então ela e ela está aqui, a dona, a dona Toca. Toca. Marcionilha, né, querido Marcionília. Dona a senhora tem uma história bonita, é? né? Muito história bonita. Olha de hein? gente velho, né? É, é história antigo, é. Mas tudo, é. tudo, Ô, tudo Dona Marciane, todos nós vamos ser antigo é, uma hora, né? E a senhora tem uma história bonita e uma história de, de desafios, de, de, de lutas, de tribulações e de vitórias, né? Graças a Deus. É, é. E tem a família bonita unida aí. A senhora tem só filhas, não, e dois filhos, né? Não, tem não, quatro filhos. Não, meu, meu tem mais. É. A mamãe que tinha dois filhos e eu, as filhas, mulher. Com um, oito. Um, um tanto de mulher, né? E a senhora tem quantos filhos? Onze, né? Onze filhos, Onze né? Onze filhos. E a senhora tem quatro homens? Quatro homens e cinco mulheres. Cinco mulheres. Vivo, né? Parabéns. Ofereceu Três, né? Parabéns. Dois nasceu muito. Eu posso fazer uma pergunta para o senhora? Sim. A senhora teve esses filhos em casa? Como é em que casa. é? Com parteira? Parteira. <risos> certo? Parteira, não tinha parteira. Nasci e quem mim. que ajudava a senhora como mais? A né? mãe, unicamente. Lá em cima, Deus. Era, Deus. era um momento, né? Só Deus. Ah, Na hora da tribulação é só Deus mesmo. Só Deus mesmo, tá? Sozinho. Mas a senhora tem uma fé muito forte, né, Dona Lívia? Graças a Deus. Marcionilha. Ó, né? oh, eu estou muito feliz de registrar, mas eu estou aqui é, encantado. E a gente fica emocionado e nem direciona o assunto direito. Mas eu quero conversar mais com a senhora, assim, para a gente ficar sentado no lugar a senhora está em pé aqui na Praça João Teodoro, né? É a filha deu essa, essa colher de chá para gente. Muito é obrigada, viu? É para a gente conhecer é e Mas podia conversar. Podia chegar um bocado, tomar um cafezinho? É. Assim. Outra hora, aí. É. eu vou dar uma passadinha aqui depois e eu quero conversar com a senhora, tá. viu? Tá bem. Tá. Muito especial. Graças muito querido. Eu Pastor, fica aqui até agora. muito é feliz de te ver. É. Porque tem muitos anos que você pregou é. na nossa igreja aqui, é. na mesma cadeira é. na cadeira é. Já tem 29 anos que eu uso cadeiras de roda anos. Né? Então, E Deus um neto, tem dado graça pra gente. Eu tenho né? um neto também que vive, vive, aquele vive na cama. Certo. Não gostou de cadeira, não gostou de nada. Gostou Como de... que é o nome dele? É. Ciro. Ciro. Ciro. Ciro. É. Oh, Deus abençoe a senhora. Oh, um abraço. Eu quero ver a dona toca. Você vai levando a Dona Toca e depois você volta aqui. Você vai levando a Dona Toca e eu quero ver ela andando. Eu acho que é a coisa mais chique que tem andar. é andar. A coisa mais chique que tem. Porque eu não ando. Olha que coisa é chique. Você que ela gosta de colocar a mão nela? gosta de andar assim, sozinha? Sozinha. Aí, ó. Conheço todas as manias. Aí, ó indo para casa, que coisa é, mais que hoje eu tive um presente de Deus, de encontrar uma pessoa tão especial e com uma história tão rica aqui em Linda, morando aqui ao lado da igreja presbiteriana e sempre foi muito dedicada a esse trabalho da igreja, espera um pouquinho que eu vou estacionar isso.